Fala, player! Beleza? Willzer aqui. Player, já há algum tempinho aí, sem aparecer, sem vídeo no canal, mas aos poucos eu vou, vou, vou voltando aí, né? Pra quem não sabe, eu comentei anteriormente que estava no processo aí de finalizar minha MBA, enfim... Focando nos estudos, trabalho também, e sempre quando dá um tempo aqui, né? Eu sempre trago conteúdos aqui pra vocês, e como eu não gosto de fazer qualquer conteúdo, né? Eu gosto de levar um tempo pra trazer conteúdos pra vocês, né, às vezes demora um pouquinho mais. Mas hoje, player, eu trago para vocês aqui, não é necessariamente um unboxing, mas é um review e mais, mais detalhes sobre uma base carregadora uh, aqui do, do Xbox, da nova geração, Series S e Series X, que também serve para a geração passada, beleza? Então eu vou colocar aqui para vocês, player, um pouco, né, é, essa aqui é a caixinha dela, é super, é super pequena. E eu vou trazer para vocês aqui o que, que vem nessa caixa aqui, e o que tem de positivo, o que tem de negativo, dessa base aqui que eu carreguei, porque que eu comprei na realidade, porque eu não aguentava mais ter que ficar recarregando pilhas, né, as minhas pilhas estão totalmente velhas, né, eu tinha um, um, algumas pilhas da Sony, mas é, eu tava cansado aí, né, de ter que ficar colocando no carregador e eu achei essa base carregadora que ela já carrega direto no controle, tá? Então eu vou separar aqui para vocês darem uma olhada em tudo que tem, que vem né, nessa, nessa, nessa caixa aqui. O que que, uh, primeiro, eu vou falar um pouco dos itens da embalagem para vocês terem uma ideia e por que tanta... Né? Tanta tampinha aqui Pra quem não sabe, isso aqui é a tampinha do controle né? Deixa eu pegar o um controle aqui Só pra vocês terem uma ideia É essa tampinha aqui do controle tá Mas daqui a pouco eu trago o controle aqui para mostrar com mais detalhes aí pra vocês Então essas são as tampinhas E qual que é a diferença? Você tem tampinha Que é do, do, do Xbox Siri, é, Series né? Da família Series E você tem aqui A tampinha né? dos antigos né? Da família Xbox One então, que é o Xbox One X, o NES e o Elite, tá bom? Então, a tampinha, apesar do controle ser muito parecido, a tampinha não é a mesma, tá bom? E aqui a gente tem a base carregadora, tá? Que é importante formar aquela no, no, no tipo C aqui. Aqui embaixo você consegue guardar as... Ah, na realidade, isso aqui é uma tampinha que eu achei até um pouco meio inútil, né? Que você só consegue guardar essas fontes aqui. Tá? caso você queira mudar de local, enfim, eu acho que como você consegue comprar essas baterias depois, a mais, isso serve para você guardar. Uh, então a gente tem aqui a base carregadora, as quatro tampas, aqui a gente tem as duas baterias que vêm, a gente tem manual, manual, né, informando como funciona, enfim, que é uma coisa super simples, vou até descartar, e nós temos aqui uh, o cabo, que é um cabo tipo C, para você conectar atrás do controle ou conectar até mesmo numa base aí de é, numa, numa tomada né no caso vamos colocar aqui agora você já sabe tudo que vem uh, o que que eu gostei tá depois eu vou vou separar em pontos positivos e negativos aqui então falando um pouco de informações técnicas sobre a bateria que é mais importante né deixa eu colocar aqui um pouco de lado e daqui a pouco eu vou falar agora um pouco das informações técnicas que vem, uh, que o, o fabricante, ele, opa, que o fabricante promete. Essa, apesar de não ter a marca aqui, a marca da, da, da fonte, eu vou colocar aí na, uh, chama BB Cool, tá? Eu vou colocar inclusive o link na descrição, essa foi uma compra que eu fiz diretamente pelo AliExpress, e o link está aqui na descrição. Tá? Se vocês quiserem comprar com o meu link de afiliado, você aproveita e ajuda o canal, beleza? Então aqui, ela tem um total de 50 ciclos de, de carregamento. Então você pode recarregar, o fabricante fala que 200 vezes, você consegue recarregar. O, a hora de jogo, em torno de 20 horas de jogo, ela tem um fast charging ali. Então em 5 horas, de 4 a 5 horas você recarrega a, o, a 100% da bateria. E ela tem aqui, né, um total de 2.550 mAh, beleza? Aqui tem mais algumas informações técnicas, tá? Da, da bateria, então, deixa eu ver, até anotei aqui que ela tem uma tensão de entrada 5 volts. Uh, e ela é fast charging, tá? Então, essas aqui são algumas informações, se vocês quiserem ver, não vou ler todas aqui. Mas é mais para vocês terem uma ideia aqui, tá? Dessa fonte que Aqui tem algumas informações né, que são importantes, beleza? Uh, falando do funcionamento no controle, tá? Falando um pouco do funcionamento no controle aqui. Primeiro, uh, que você, o legal dela é que ela já, já tem informação aqui do polo positivo e polo negativo. Você simplesmente encaixa, né? Conforme descrito aqui no próprio, na, na polarização da bateria. E você encaixa de forma bem simples, e o legal é que ela não cai, tá? Ela fica bem encaixada, não fica estufada, não fica pra fora. Eu posso vou até... ó, ligou o controle direitinho, ligou, vou ver até o bip do, do console ligando. Uh, e o legal é, o bacana é o seguinte, se eu tentar colocar... A, deixa eu pegar a tampa aqui, que é a tampa... É pegar iguais, beleza. É, que é essa tampa aqui, por exemplo, é do Xbox One, não vai servir, tá? Ele vai ficar meio estufado, não vai funcionar. Então já tem até essa informação aqui para você encaixar corretamente para o modelo de console. E esse modelo aqui do controle é do Xbox Series, S, tá? O X. E aí você faz o, o encaixe aqui, cara. Bem simples, encaixou, tá? Não fica frouxo nem nada. Não é não ficou rebarba, ficou o encaixe perfeito. E o legal é que. Por que que eu, eu preferi esse tipo de fonte? Porque você não tem que ficar tirando a fonte para carregar. Como a, a própria base carregadora, ela tem aqui esses pinos, né? Que é um pino, ó, que você consegue ver que ele... Deixa eu até colocar assim, que eu acho que fica melhor para vocês perceberem, né? Você desce ele, ó, Ele é um pino que ele... né? Ele desce. E aí, o que acontece? Essa entrada aqui atrás, ele se encaixa exatamente nessas duas entradas aqui, fazendo o carregamento do controle, tá? E o legal é que a base, ela fica bem firme, tá, Player? Tanto pro console antigo, como pro console novo. E o legal é que essa base, ela meio que deixa os seus controles bem organizados. Aqui não tá encaixando direito, porque, obviamente, eu tô com a tampinha antiga, né? Então preciso, de novo, colocar aqui a tampinha certa. Esse aqui tô, tô colocando certo. E aqui eu vou colocar com a tampinha certa, que é a tampinha do Xbox One. Que onde está, está tudo do outro lado aqui. Beleza. Encaixado também. Na hora que eu colocar aqui, tá? perfeito, Play. Olha que legal. É uma forma de você não deixar o seu controle jogado em qualquer lugar. Para você ver aqui como que ele fica. É, os meus controles geralmente ficam jogados aí. E, e essa base, eu escolhi ela, tá? Não uma base que você encaixa na entrada Type-C. Que depois eu vou mostrar uma foto para você. A entrada Type-C, o, o, o carregador que eu comprei do Playstation 5, ele encaixa de ponta cabeça, assim, né? Na realidade, ele encaixa, assim, na base... No, na entrada Type-C. Cara, tá tudo arranhado aqui. E isso aqui, é, é, tem que ter uma, um cuidado muito grande com essa entrada, porque se você ficar tirando e colocando, tirando e colocando, você corre o risco de danificar essa entrada, e ainda não ficou sem entrada aqui, você vai ter um baita problema aí. Beleza? Então, uh, os pontos positivos aqui dessa base, tá? Os principais pontos positivos que eu vi aqui nessa base, primeiro é o encaixe perfeito dela. Ela encaixa de forma perfeita. Você simplesmente deixou de, de jogar, coloca aqui, já vai estar tá carregando. Deixou de jogar, colocou aqui, já vai estar tá carregando. Isso eu acho muito simples, tá? Muito simples. E, e o desgaste disso é praticamente nulo, né? Porque você não tem que ficar encaixando né, o Type-C ali. A outra coisa, deixa eu até ligar ela aqui, que uma coisa muito legal, é... Ela tem na entrada, a traseira dela aqui, que é, o, que é onde a gente encaixa o o Type-C o que acontece é ele tem um LED aqui que você não vão conseguir ver porque a câmera tá um pouco inclinada mas o seguinte esse LED aqui você pode ver que ele tá apesar da iluminação ó ele tá aqui ligado se eu tirar desligou tá vendo e o legal é que esse ledzinho aqui da frente informa qual que tá carregando então eu vou encaixar aqui ele vai informar que em vermelho, o que está carregando é o da frente, né? Se eu colocar o de trás, ele já está completamente carregado, tá? Se eu inverter as posições, você vai ver que bacana. Eu vou inverter a posição. Opa! Ó, na realidade os dois, né? Estão sem bateria, estão carregando, tá? Eu fiz o teste aqui, eu vou tirar aqui o da frente para vocês verem, ó ele tá como se como se não tivesse nenhum ou tivesse já 100% carregado. Se eu coloco, ele vai ficar vermelho, né? Que dizendo que está carregando. E atrás a mesma coisa, sem nada, ele está fica verde, que não tem nenhuma nenhum controle na base, e se ele tiver carregado, ele também vai ficar verde, tá? E os dois aqui vai ficar vermelho. Isso isso aqui eu achei sensacional, porque você já sabe qual controle que já carregou, né? Deixa eu ver aqui que não tá não tava encaixado agora os dois estão carregando então isso aqui para mim foi muito bacana porque você já vê logo de cara que tá carregado não tá carregado vou pegar o seu de trás aqui vou pegar o da frente e você já tá pronto para o jogo isso eu acho super legal essa questão dos dados informativos a parte de layout aqui que eu falei do encaixe da base eu também gostei bastante o uh, outro ponto né você não tem que ficar tirando a bateria para recarregar então cara colocou aqui carregou isso aqui é sensacional e você depois, você consegue comprar somente as baterias, né? Essa bateria daqui depois, você consegue comprar somente ela, caso se a vida útil dela acabar. Então, isso aqui é muito, muito bacana. O que, que eu não gostei dessa base aqui carregadora, tá? Player, já, já vou falar para você. Como vocês estão vendo, meu controle, os dois controles que eu tenho são brancos. E não tem a opção de você comprar tanto a base como... A, pelo menos aqui a, a, a, as tampinhas da bateria, da pilha, que seja do controle, em branco, né? Isso vai atrapalhar jogar de alguma forma? Não, não vai atrapalhar em nada, mas na realidade, esteticamente, não fica legal. Eu, sinceramente, não me importo, por isso que eu comprei de qualquer jeito, para trazer para vocês também aqui esse conteúdo, esse vídeo. E, enfim, mas de qualquer forma... É, Para quem realmente quer ter tudo bonitinho, né, pretinho ali, é, ou branco no caso, seria legal se eles tivessem outras opções de cor. Falando, falando do peso, ela é leve, tá? ela pesa como se fosse um, um par de pilhas normal. Ah, ele dura em torno de 20 horas mesmo, Assim, eu contei e joguei durante um bom tempo, aí, até ela, recarregar, ela, recarregar, ela descarregar 100%. Então, foi, joguei bastante e, pelas minhas contas, deu em torno de 20 horas. E ela carrega muito rápido, tá? Assim, ela carregou em 100% em torno de 4 horas e meia a, a bateria. Então, assim, tudo que o fabricante prometeu até agora está funcionando 100%, né? Sem falar que ela tem uma cara super bacana e tem um X aqui, que é o do, do Xbox, o X, né? Fazendo essa analogia aí bem bacana, beleza? Então, Player, esse é o vídeo de hoje. É, mais uma vez, eu comprei. Ele, ele, Eu comprei essa base aqui no AliExpress. Chegou em torno de 10 dias, né? Eu moro em, eu moro em Osasco, aqui na Grande São Paulo. Não fui taxado. Assim, o custo-benefício dela com relação às outras é muito... Mais, ela não é a mais barata, mas tá de longe de ser a mais cara, mas sem dúvida alguma, o custo-benefício que ela oferece é imensamente melhor que o restante das outras marcas que eu vi. O fabricante, ele manda aqui também um cartãozinho, onde ele diz que, vai, que você tem uma garantia de um ano, tá? Então, enfim, isso é legal, porque depois você pode, é, né, se tiver algum tipo de problema, você pode correr atrás ali e tentar pegar de volta o seu dinheiro de volta, né? Ou a troca, a manutenção dessa base, beleza? Então, Per, é, primeiro, né? Se você não por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho aí pra dar aquela ajuda no canal, beleza? Coloque nos, nos comentários o, que, que, vo, o que, que você achou, né? Da, se você tiver mais alguma dúvida, mande ali nas, na, nas perguntas, que eu respondo todas as perguntas, beleza? E eu vou ficando por aqui, e fiquem com Deus, valeu e fui!